Nossa senhora. <risos> eu em inglês, pô. Atenção, a delícia. Tamo esperando, 4, vai. É, Alexão. Opa! Opa, Fighter 6 será? Agora? Vamos ver, eu acho. Ó, oh, novidade do, da Capcom, hein? Chegando no PS4, PS5 no próximo ano, é isso? Que Nossa, velho. Metro City, olha lá, ó. Metro City. Hum. La cara. Cara. É Street, olha ah, o logo lá, ó. É Street 6 aí, Mano, É Street 6, é, um Street. Treco, é Street. É Street Fighter. Certeza, 6 olha lá, ó. Viu? Eita, pô! Caralho, oh, Street Mas é? foi assim mesmo, cara. Não é como um jogo. Essa journey não tem um real. Opa, o mouse no meio da tela. Foi mal, guys. A música é. É o Luke, né? É o Luke, não É. Né? Que na merda! Ô, oh, guys, no ah, bosta é que eu, às vezes o Kai me que... chama para jogar esse jogo e ele faz panha, mano. Mas a gente joga porque ele é amigo, né? Nossa senhora, vai desmonetizar, mas foda-se. Eu não vou deixar desmonetizar, não, vou tirar. Ah, não, eu vou deixar. Aí, ah, guys, depois eu tiro, cara. Pera Segura aí, guys. Oh, pera aí, pera aí, pera aí. Quê? aventura? Foi. Ué, isso aí não é Street Eu Fighter 6, não, ué. É, Não é Street Fighter 6, não, mano. Ah, é sim, mano. É assim? Ou é um deve modo? Ser, calma, isso deve ser modo aventura, gente. Alguma coisa assim. Sim. História, história sei lá, entendeu? É. Caralho! Mano! Nossa, velho! Ah! O no Rio, cada vez tá mais bombado, né, velho? Isso! É quem que é esse doido aí, mano? Kung Lao. É Char Novo. É, ué. Veio lá do ah, Mortal, Mortal Kombat. Jaime. <risos> <risos> <risos> oh, véio, os um Olha o gameplay, dele. mano. E o nome dele é Jaime, velho. Pelo amor de Deus. Nossa, Caio. Já tá bem desenvolvido, velho. Ah, tá. Nossa, <risos> Mano do céu! <risos> Nossa senhora, ele me dá esse jogo, <risos> velho! Caralho, eu ri um churrasco no pescoço! Mano do muito feio! Olha, a gameplay evoluiu muito desde o 5, hein? Mano! Remédio, <risos> <risos> ah. que também tá Dá a data pra nós? Droga. Puta merda. Quando que chega? É hub, caralho. Ah, lá vai montar Era isso que a gente tava o próximo gameplay, será? Nossa, cara, tá muito bonito, velho. Caralho, your moment, mano. Oh, your fight. 2023. Eu curti o novo lutador o Jaime, cara. Achei legal. Nossa velho, que, que coisa mais linda. Foda. Cara, meu Esse é o seu Deus. Street Fighter 6, oh, cara, eu tô enviado, velho, na moral. Eu também, eu mano. Pode, cara. Aí foi a primeira 2027. olhadinha na gameplay dele e ele está marcando para Agora PS4, é PS5 em, em 2023. 2023.